Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Leandro Gomes, eu sou diretor da Escola Salgado Filho. Gostaria de mostrar para vocês a nossa escola, algumas melhorias que foram feitas e o que essa escola, uma escola central ao lado da prefeitura aqui, tem para oferecer uh, para os nossos estudantes de Alvorada. Dispensador. Obrigatório, cumprindo todos os protocolos de higiene recomendados pela Organização Mundial de Saúde e Governo do Estado. Posso seguir? Pode seguir. Temos esses tipos portáteis por toda a escola também, além de dispensadores daquele modelo ali. Tirei a máscara agora para podermos conversarmos um pouquinho melhor, né? estamos apenas nós, a equipe aqui, Uh, então, vou mostrar algumas partes importantes da escola que nós oferecemos para nossos alunos. Essa aqui é a sala de recursos, essa sala que atende alunos com necessidades especiais de todas as séries. Uh, e ela é uma, uma sala referência no município, assim, nós temos vários jogos recentemente recebemos uma verba uh, importante do governo federal também que será empregada uh, integralmente aqui uh, para que possamos atender a nossa escola e, eventualmente, também alunos de outras escolas da rede estadual que necessitem desse atendimento. Né? Então, uh, atendemos alunos de inclusão de vários níveis, assim, uh, porque, para nós, é uma das bandeiras é a inclusão uh, das crianças né, com qualquer tipo de necessidade especial. O nosso laboratório de informática foi recentemente reformado e hoje nós temos acesso à internet de uma forma muito ampla em toda a escola, né? Então o aluno vai receber uma senha quando voltarmos à normalidade e poderá acessar a internet a qualquer momento, né? Uh, e aqui nós temos um equipamento bem forte, assim, temos também alguma coisa mais... Portátil para levar para a sala de aula, então é algo que nós acreditamos muito: a questão da parte uh, de uh, inclusão digital. Nós trabalhamos com ensino fundamental, séries finais, a partir do sexto ano, e também com uh, ensino médio de tempo integral. Esse Ensino Médio é a única escola que nós temos aqui em Alvorada, que oferece esse tempo integral. Uh, os alunos chegam às 8 horas e ficam até às 16. Uh, eles têm três refeições, todas financiadas pelo Estado. Né? Uh, Essas aqui são as salas de aula. Todas as nossas salas de aula foram uh, recentemente reformadas. Temos aqui uh, uma série de livros novos. Né? Todas as salas são climatizadas, né? uh, fizemos questão de ter uh, esse benefício para os alunos, né? que uh, é algo que também chama bastante atenção, eles terem um conforto maior, porque uh, é algo que vai os prender de uma forma geral melhor na sala de aula. Aqui ao lado nós temos uma sala mais multitarefas, assim, que a gente faz reuniões uh, com os alunos, uh, pode trazer palestras, alguma coisa mais lúdica. né? Então Durante um longo, ao longo do ano, nós vamos fazendo sempre alguns encontros aqui e é uma sala bastante aconchegante, né? E aí nós trazemos o equipamento para cá, a caixa de som, uh, e é um, é um lugar que, que há bastante troca, assim, entre os alunos, professores, comunidade em geral. Aqui temos o nosso laboratório de ciências, né, para as aulas práticas uh, de biologia ou química, então uh, foi recentemente montado e reformado também esse laboratório. Uh, e é algo que também uh, é um diferencial porque traz a prática uh, no dia a dia que eles aprendem nos livros também pode ser trazido da cá e fazendo uh, experiências, né? investindo muito na ciência, que é algo importantíssimo segundo a nossa concepção. Este espaço aqui... Posso dizer que é o meu espaço preferido, sou suspeito para falar, porque aqui a gente ministra oficinas de música. Nós temos um equipamento bem completo, assim, de orquestra de música aqui, está à disposição dos alunos. Dentre as vantagens do ensino integral, eu destaco a questão uh, da preparação para vestibular. Nós temos tido muitas aprovações uh, durante esse tempo né, de ensino integral. Porque os alunos ficam mais tempo na escola, se preparam melhor e aí tem um futuro garantido de uma forma muito forte, muito firme. A questão da segurança também. A partir do momento que o aluno entra na escola e vai ficar na escola, ele só vai sair com a autorização dos pais. Isso a gente prima muito, para que ninguém estranho entre na escola e tudo tem que passar por nós. Né? A questão da nossa segurança é muito uh, forte. A gente tem câmeras, sistema de câmeras assim para monitorar. A tudo, né? Então, e além dessa questão da segurança, da preparação para o vestibular, a questão é que a escola vira uma casa para os alunos, eles ficam muito, uh, muito à vontade aqui, né? Então, uh, podem se se desenvolver socialmente também, de trocas afetivas, de uma forma geral. A nossa quadra de esportes que é coberta nosso grande atrativo também em termos da questão de educação física e de desenvolvimento de vários esportes. Este ano nós conquistamos uh, vários, várias medalhas em basquete, futebol feminino, futebol masculino. Estamos sempre dispostos a, uh, a descobrir outros talentos que os alunos tenham na área dos esportes. Eu acho que isso é imprescindível para que a educação se complemente de uma forma geral, ampla. Né? Gostaria também de agradecer infinitamente o nosso amigo Rodolfo Costa, da ProVide Produtora, que são parceiros nossos que têm nos ajudado muito nas formaturas de nono ano, de terceiro ano, que posso garantir, assim, sem modéstia nenhuma. São as melhores formaturas uh, da nossa cidade, né? Então, vale a pena porque os alunos se motivam, eles estudam com mais vontade e é um registro também, a questão da formatura é um registro para a vida toda, né? De um período uh, importantíssimo da vida deles. Então, essa é a nossa escola, Salgado Filho, uma escola que nos dá muito orgulho, Uh, em todos os sentidos, né, eu agradeço a comunidade, eu agradeço os funcionários, os professores que são muito parceiros, né, uh, todos uh, muito dispostos a vestir a camisa da escola, e uh, convido a vocês para trazerem seus filhos para cá, porque podem ter certeza que aqui eu vou cuidar deles, a escola vai cuidar deles, e serão pessoas de muito destaque na sociedade.